Graça e paz igreja, sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra nesta segunda-feira e é uma satisfação e uma honra enorme estarmos juntos novamente para que nós possamos compartilhar com aquilo que Deus colocou para que nós reflexionássemos nesta segunda-feira. E antes de iniciarmos o estudo eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, vamos elevar o nosso pensamento aos céus e pedir a direção de Deus, que Deus fale ao meu e ao teu coração nesse dia e nos dê a direção para que nós possamos compreender a mensagem que Deus traz a mim e a você. Vamos orar. Soberano Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai E pedimos encarecidamente A direção do Teu Espírito Santo Sobre as nossas vidas Para que nós possamos entender E que o conteúdo desta mensagem, Senhor Possa trabalhar nos nossos corações A ponto de nos transformar e fazer com que nós possamos crescer no conhecimento e graça da Tua Palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a palavra que Deus colocou ao nosso coração para compartilharmos com a Igreja se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas no capítulo 14 dos versos 34 e 35 que fala sobre os discípulos sendo o sal da terra e peço que você já vá abrindo a tua Bíblia para que nós possamos nesses dois versículos discorrer aquilo que Deus colocou para que nós meditássemos nessa segunda-feira, mas antes eu quero convidar você a conhecermos um pouco mais de Deus e... Em Jeremias 9, 23, 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conforme Jeremias, o conhecimento mais importante e essencial que uma pessoa pode ter é se gloriar em conhecer o Senhor. Ou seja, se você quer ter orgulho de alguma coisa nessa vida, glorie-se nisso. Tenha orgulho disso, em conhecer o Senhor. Saber quem, quem Ele é, que é Ele que dirige e rege esse universo, fazendo misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas, como diz a palavra, Ele se agrada. E nós devemos dedicar nossa vida a conhecê-lo e torná-lo conhecido. O conhecimento de Deus, ele começa com seus atributos, ou seja aquilo que é referente às suas características fundamentais permanentes e imutáveis, ou seja quem ele realmente é mas inclui também o conhecimento da sua vontade em Efésios 5,17 diz, por essa razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, a vontade de Deus, queridos, ela ela está relacionada aos seus propósitos, os seus planos e desejos. Nós somos chamados a buscar a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade. Nas Escrituras, as palavras tolo e insensato elas são um termo moral. Elas não estão se referindo a uma pessoa ignorante ou de pouca inteligência. Mas sim alguém que não reconhece a verdadeira importância do conhecimento de Deus e de viver de acordo com a sua vontade. E qual é o grande propósito deste relacionamento com Deus? Em João 17,3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Nós só podemos ter compreensão da realidade a respeito de quem nós somos, das nossas necessidades e o propósito da nossa existência, quando nós tivermos uma visão correta de Deus. E por onde o cristão deve, então, começar o seu estudo sobre o cristianismo? Ainda que não seja óbvio para todos, a resposta é simples. O cristianismo ele é, acima de tudo, sobre a pessoa de Deus. E aonde eu vou encontrar respostas para estas perguntas? Na Palavra você quer conhecer a Deus, a Sua Palavra é a fonte para que você obtenha todas estas e outras respostas. Para que você, ao entrar na Palavra, buscar informações a respeito daquilo que Deus quer falar ao teu coração, é preciso que, para você compreender um texto, é necessário que primeiro você encontre o sentido desse texto é fundamental que esse texto transmita a sua mensagem de forma que você encontre este sentido no texto e não pense em, em que você vai dar sentido ao texto o texto em si já tem um sentido é aquilo que a gente chama Ah, eu acho que o texto quis dizer isto ou aquilo Tente compreender antes de tudo O pensamento do autor O que ele quis expressar Porque o objetivo principal Nesse, nesse movimento de, de interpretação psicológica Que você vai estar fazendo É compreender a linguagem do autor É é compreender a vida, o momento histórico em que ele viveu para você entender o sentido e a relevância da sua fala é necessário, portanto, que a gente busque conhecer a história e os seus fatos para que nós possamos fazer uma interpretação dos textos sem sairmos dos contextos e não descentralizarmos a principal e real intenção do seu autor. E Jesus ao fazer referência nas suas falas, ele sempre utilizava elementos que de alguma forma traziam à memória as alianças que Deus havia tratado desde a antiguidade e expressas na forma da lei. Sempre vinha de da seguinte forma, Jesus começava assim, está escrito. E ouvir e ler são atitudes completamente diferentes. A escrita, ela grava para a eternidade. Para que as outras gerações possam ser oportunamente alcançadas e interpretar a essência do que se deseja comunicar de fato e de verdade. Ouvir é você estar aberto para que o texto possa falar com você. E o nosso estudo de hoje, então, como falamos, que se encontra em Lucas, no capítulo 14, dos versos 34 e 35, é aquela passagem que Jesus fala sobre o sal da terra. E pensando no título deste estudo Eu resolvi colocar o seguinte Ser o sal da terra Você entendeu isso? Para que serve o sal? No contexto judaico, o sal ele tinha um significado no livro de Levítico, Deus, quando ordenou Moisés, dá ao povo de Israel as leis e os mandamentos, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios e dos deveres dos sacerdotes, é, nos primeiros capítulos nós temos várias considerações que deveriam ser observadas quando fossem é, cumprir os rituais de sacrifícios e ofertas. Em Levíticos 2.13 Deus, Deus estabelece que toda oferta Deveria ser temperada com sal Antes de ser ofertada Diz assim Toda oferta Toda oferta dos teus manjares Temperarás com sal A tua oferta não deixarás faltar sal O sal da aliança do teu Deus Então além de preservar a, o sabor da carne né? O sal lembrava o povo de Israel Da sua aliança de sal Em Números Nós podemos rapidinho acharmos essa referência Em Números 18 19 diz assim Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel Oferecerem ao Senhor deias a ti e as teus filhos E as tuas filhas contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor é esta, para ti e para a sua descendência contigo. Então vejam que quando Jesus faz referência a alguma coisa, faz menção nas suas falas a algum objeto, ou alguma situação específica não era por acaso, simplesmente acaso, por exemplo, vocês nunca pensaram ele, em vez do sal, ele poderia ter usado um outro tempero, poderia ter usado qualquer outra especiaria para fazer uma alegoria na sua fala, mas ele pontuava exatamente por elementos os quais Deus havia marcado de uma certa forma as suas alianças com o povo de Israel. Assim, Jesus não está fazendo apenas uma metáfora vazia, mas está lembrando da aliança do Altíssimo com a humanidade. Uma aliança eterna que deve ser manifestada em nós e através de nós. Por isso a nossa tendência de temperar o mundo e proclamar essa aliança de salvação baseados da mesma forma que nós fomos alcançados e a nossa natureza foi transformada pelo poder de Deus mas o que acontece se essa aliança for violada? vamos ler então a palavra ali diz assim o sal é certamente bom Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar-lhe o sabor? A mesma pergunta ela é feita nos evangelhos de Mateus, Marcos e a resposta de Jesus ela é categória e enfática. Se a aliança for violada, nós teremos o mesmo sentido do sal insípido. Em Mateus 5:13 ele responde: "Para nada serve, deve ser lançado fora e pisado pelos homens". Em Marcos 9,50, ele nos adverte, tem de sal em vós e paz uns com os outros. Em Lucas, como acabamos de ler, ele sentencia e alerta, nem presta para a terra, nem para o monturo, que seria o mesmo que nem para o lixo aglomerado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A sentença, ela já está decretada, mas a, a pergunta ainda permanece exigindo uma resposta prática e adequada a fim de resolver essa questão. E qual é a pergunta que fica nos três evangelhos? Como restaurar o sabor? O objetivo de Jesus, ele é claro quando ele nos diz Vós sois o sal da terra Vocês entendem que quando Jesus faz essa referência Ele está sendo extremamente enfático e específico Ele está nos ordenando o ritmo de vida moderna que hoje as pessoas têm elevado tem desviado a igreja do seu propósito. A nossa fé hoje, irmãos, ela tem se resumido à satisfação dos nossos desejos. O cristianismo moderno hoje parece que tem mais a ver com mel do que com sal. Se procura mais adoçar a vida do que salgar o mundo. Essa é a grande verdade. Nós costumamos enfatizar sempre sobre o castigo que acontece com aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Mas nós temos esquecido de um detalhe. Do destino daqueles que deveriam salgar o mundo e tem negligenciado esse dever. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso são palavras de Jesus. Esse é o destino daqueles que têm se esquivado do seu papel como cristão. Você vai deixar de ser a diferença e passará a ser confundido como o chão que os ímpios pisam. Veja que não é preciso ser veneno, apenas deixar de ser sal. Nós precisamos parar de nos corromper. Um veneno da fofoca, do orgulho, do egoísmo, da soberba, da maledicência, para impregnarmos esse tempero de Cristo na vida das pessoas. Espalhar o bom perfume de Cristo num mundo em que já está cheirando mal. A vida cristã, irmãos, ela não termina quando nós aceitamos a Cristo. Pelo contrário, ela começa nesse instante. Daí para frente nós temos esse compromisso de ser sal. Tem um exemplo que a gente costuma. Ouvir, Alguém já deve ter ouvido O significado de ser sem sal A gíria comum que nós costumamos Ouvir É Da pessoa sem sal, né Geralmente alguém diz assim Nossa fulana é tão sem sal Nem sei o que que fulano vê nela de uma forma assim pejorativa, dizendo que a pessoa não tem sabor, não tem, não tem graça. Né? Eu fui buscar no Google o significado do, deste ser sem sal e diz assim, pessoa que não apresenta muitas qualidades, que é muito normal ou comum, sem nenhum atrativo diferenciado. E nós como cristãos, o que, que nós precisamos? É exatamente termos esse atrativo diferenciado, demonstrarmos isso através das nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, com todas as pessoas. E aí vem a pergunta, como eu e você temos nos portado diante do mundo? Dentro daquilo que nós temos discorrido na palavra a respeito sobre ser o sal da terra e confesso a vocês que quando eu comecei a pensar sobre esse cristianismo moderno que está mais para ver com com mel do que sal eu confesso que o espírito me constrangeu nós Estamos constantemente buscando satisfazer os desejos do nosso coração. Só que a palavra, ela é clara quando ela nos diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe o que eu e você pensamos, queremos, necessitamos, mas Ele está nos fazendo uma advertência, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqueles desejos que não são bons, com certeza, Deus vai tirar da minha e da tua vida, vai nos fazer refletir sobre a forma como nós temos direcionado os nossos desejos. A nossa aliança com Deus ela não pode estar baseada num evangelho em que nós somos o centro de tudo, buscando o nosso bem-estar acima dos interesses de Deus. Se for assim, irmãos, o sal perde o sabor. E nós voltaremos para aquela pergunta de Jesus. Se perdeu o sabor, como restaurar-lhe o sabor. Nós vivemos atualmente a era dos altares, como eu digo, cheio de apelos atendidos e aparente quebrantamento. Mas eu me pergunto, o que tem levado o povo para o altar? É arrependimento ou autopreservação? Pessoas emotivas que pranteiam muitas vezes de forma teatral e exageradamente querem chamar a atenção. Mas de quem? Dos homens Ou de Deus A palavra diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado e contrito Hoje quando vinha para o estudo Meditando Conversando com o Senhor Vinha ouvindo um louvor Que falava sobre Saudades de casa, saudades da eternidade. O nosso espírito veio de lá. E eu procurei, nesse trajeto de vir de casa para a igreja, Deus começou a falar ao meu coração de uma forma muito forte e como eu digo sempre irmãos toda palavra que Deus coloca na boca de um pregador antes de ser para a igreja e para os seus é para o pregador próprio então tudo isso que eu estou compartilhando com vocês Ainda que pareça apenas uma exortação à igreja, é uma palavra que Deus está colocando ao meu coração para que, primeiro, eu refletisse sobre a mesma. E confesso a vocês, muitas vezes, em tudo que nós fazemos na nossa vida, Procurando alcançar sucesso, procurando alcançar excelência Tem a ver com um pouquinho de sabor de mel sim Mas ao passo que quando eu comecei, quando Deus me levou ao estudo da palavra sobre ser o sal da terra O Espírito começou a me trazer a consciência E pesar numa balança o que de fato eu estou fazendo? Sendo sal? Ou querendo um pouquinho de sabor de mel? Qual é a intenção das nossas lágrimas? Qual é a motivação... Que tem se escondido debaixo dos nossos joelhos dobrados. É hora, irmãos. De nós voltarmos aos propósitos da nossa salvação. É hora de nós realmente cuidarmos dos interesses daquele que um dia compartilhou do seu sal conosco. Porque por ele... Por meio dEle e para Ele são todas as coisas, conforme Paulo escreveu aos romanos no capítulo 11, no verso 36. O grande amor de Deus demonstrado no Filho só pode ser conhecido pelos homens através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Que nós não venhamos a ser contados entre os grãos de sal pelos homens quando Jesus voltar vamos fazer o que a nossa essência nos manda fazer salgar a terra como cristãos nós precisamos fazer a nossa parte nós não podemos ficar parados de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam Pessoas, irmãos, estão morrendo sem salvação todos os dias. Eu tenho tido a honra e o privilégio de fazer parte de alguns movimentos que a comunidade do Ministério Rema tem executado em várias instituições. E eu confesso a vocês que quando nós vamos a um asilo, toda vez que eu chego a um desses locais onde pessoas estão reunidas, a primeira pergunta que eu me faço é... Por que, Deus? Por que tu tem permitido que nós estejamos aqui? E a resposta foi muito clara. O Espírito falou ao meu coração. Você já leu Eclesiastes? Fala sobre a brevidade da vida. Por isso eu disse para vocês, irmãos, quando eu vinha para esse estudo, eu comecei a pensar sobre ter saudades de casa. Você já sentiu saudade de casa? Da tua casa espiritual? Você ainda está muito agradado com o sabor de mel, com as coisas que acontecem nesse mundo? Tem-se lambuzado no doce do favo do mel? Ou dentre os teus interesses principais e primordiais tem sido salgar a terra? isso tem me constrangido a iniquidade, irmãos ela tem se multiplicado cada vez mais e isso já fez soar essa contagem regressiva para o apocalipse os últimos dias, diz a palavra serão como os dias de Ló comiam, bebiam, compravam vendiam, plantavam e edificavam e no dia que Ló saiu de, Gomor, de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre E destruiu a todos Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar Esses dias, irmãos, eles são emblemáticos E um sinal para todos os dias Em que nós temos vivido Como disse Jesus Quem tem ouvidos para ouvir Ouça para finalizar, eu quero deixar uma palavra de direção à igreja, que se encontra em Daniel 11, 32, que diz assim, Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo quanto mais nós conhecermos a Deus mais forte nós seremos e nós estaremos dispostos e capacitados a viver ativamente para Ele independentemente dos obstáculos que essa palavra possa ter tocado o teu coração e possa fazer a diferença ao refletir sobre tudo o que Compartilhamos E que o Espírito Santo possa te fortalecer Te dar a direção Para que nós venhamos Além de exalar esse bom perfume de Cristo Salgarmos a terra Fazermos a diferença, sermos esse tempero Que realmente Deus espera de nós Deus abençoe a tua semana, seja contigo em nome de Jesus. Amém.